Então vamos discutir um pouco mais sobre as, a gravitação, né? as leis de, de Newton e de Kepler. Em primeiro lugar, vamos tentar compatibilizar a lei de Newton, ou seja, a força gravitacional entre dois corpos, né? e tentar transformar isso na lei de Kepler. Lembro da lei de Kepler? Aqui. Imagina que a gente tem uma massa central e em torno dessa massa central orbita uma outra massa a uma certa distância r. Certo? Vou considerar as órbitas circulares por enquanto para facilitar o nosso argumento. Né? E, no entanto, a, a forma mais geral é de uma elipse, né? como a gente viu. O que o Newton diz é que existe uma força de atração entre esses dois corpos que é dado por isso. né? E o Kepler tinha colocado e o tempo que o planeta leva para fazer a órbita, que aqui eu estou chamando de período, é proporcional, o tempo ao quadrado é proporcional ao raio orbital ao cubo. Então é, se o planeta está numa órbita circular, a gente sabe que, que a aceleração nessa órbita, né, onde o planeta está passando, a gente tem. A gente pode escrever, se ele está fazendo um movimento circular, a gente pode escrever que ele deve ter uma aceleração radial desse tipo. Ou se eu multiplico por uma massa, uma força. né? Essa força tende a levar o planeta para fora. né? Olhando para o planeta, parece que ele está indo para fora, que seria a inércia dele em continuar em linha reta. Né? Quem que está... Uh, obrigando o planeta a fazer uma circunferência A força gravitacional Então eu pod poderia escrever Que a força gravitacional É igual à aceleração radial Ou massa vezes aceleração radial né? Ou centrípeta se, se preferirem né? Eu prefiro chamar de radial Para ficar bem claro Que é no sentido do raio né? Mas em geral, se chama de centrípeta também. Então, uh, a gente pode escrever. Certo? E aqui a massa, nota que a massa do corpo pequeno não interessa. Né? E, e aqui, um R daqui, corta com R daqui. Bom, se o planeta leva um determinado tempo para fazer essa volta, eu tenho que a velocidade média dele é 2πr sobre t, o tempo que ele leva para fazer a volta, né? distância, por, uh, distância por tempo. Né? Então, eu também poderia colocar que v² é isso ao quadrado, que é 4 π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. E eu poderia substituir aqui, então. Ou seja, no lugar de velocidade, colocar... Então, eu vou escrevendo essa equação, né, juntando a equação 1 e 2. gm sobre r é igual V ao quadrado, que é 4 r 2 sobre T2. Eu posso rearranjar isso escrever da seguinte forma. Esse R multiplicou aqui ele ficou assim. Então, aqui a gente vê... Comparando lá com a equação de Kepler, que aquela constante é justamente isso. Por que, que que aparece essa massa, ou que massa é essa? Que massa que aparece na equação? De quem é esse período orbital? Vou, vou desenhar aqui diferente, tá? Só para chamar atenção para isso. Eu tenho uma massa central, vou chamar de M grande, e eu tenho um planetinha, tá? Que é uma massa pequena. De quem é o período orbital do planeta? Certo? De quem é o raio orbital do planeta? De quem é a massa da estrela? Então, o período orbital do planeta depende do raio orbital do planeta, que é a distância dele até a estrela, e da massa da estrela. Mas, afinal de contas, por que... Depende da massa da estrela Se essas outras propriedades São do planeta Pelo seguinte Se eu coloco uma, uma estrela Digamos que tem uma estrela Numa certa Poderia ser qualquer outro corpo gravitacional né Eu estou falando aqui O exemplo da estrela e do planeta né Quando eu coloco Uma massa numa certa região do espaço Imediatamente Essa massa cria um campo gravitacional. Imagina que essa massa começou a existir agora. Ela vai criar um campo gravitacional em torno dela. Aonde que esse campo é mais intenso? Aqui. Tá? Porque é o G naquele ponto, na medida que então aqui o G, eu não vou conseguir desenhar direito, né? Mas na medida que eu vou indo para longe, vai ficando mais fraquinho. Mas o campo gravitacional é produzido por essa esse corpo central se eu quisesse largar um corpo aqui eu teria que colocar uma velocidade uma certa velocidade de maneira que a força centrípeta equilibrasse a força gravitacional se eu estou falando em força então eu multiplico por m também a força centrípeta tem que equilibrar a força gravitacional. Ele, se a força centrípeta é maior, ele vai embora. Faz uma órbita que leva ele para longe. Se a força gravitacional é maior, ele cai em cima do planeta. Quando as duas se equilibram, ele entra em órbita. Nota que corta a massa do objeto pequeno. Só interessa a massa do objeto central, porque é ele que está determinando qual é a velocidade que o objeto pequeno tem que ter. Certo? Então se aqui no sol no nosso sol tá? a Terra tem uma certa órbita né? que dura 365,24 dias certo quem que determina a duração do ano a distância da terra até o sol e a massa? Do Sol Se eu tirasse Se eu conseguisse tirar a Terra daqui E colocasse Um avião no lugar Um ônibus tá? Ele ia continuar Fazendo uma órbita Em 365,24 dias Porque quem está de determinando isso É a massa do Sol Por isso que se eu quisesse escrever para a Terra O período orbital da Terra Ao quadrado tá? Vou usar o símbolo da Terra o período orbital da Terra ao quadrado é igual àquela constante 4π² gm massa de quem? do Sol vezes a distância Terra-Sol ao cubo então, quem está vinculando quem está vinculando o período orbital do planeta com a distância do planeta até a estrela é a massa da estrela, se a massa... Digamos que por algum motivo, só para a gente raciocinar, a massa do Sol começasse a crescer, se a Terra quisesse continuar nessa órbita, ela teria que começar a andar cada vez mais rápido. Certo? Se não, se a massa está crescendo, a atração dele ia aumentar, a Terra ia ser atraída com mais força, e cair em cima do Sol. Então, lá na lei de Kepler, quem mantém, quem determina aquela constante é o corpo central bom por que, que então por que, que essa lei é útil mesmo que a gente não soubesse a massa do sol e de fato como que a gente descobre a massa do sol 4 é constante pi ao é constante g é constante constante da gravitação né se eu consigo medir a distância da terra até o sol certo eu consigo fazer isso por métodos geométricos né se eu consigo medir o tempo que a terra leva para fazer uma órbita, eu consigo calcular a massa do Sol, e de fato é assim que a gente faz com vários planetas, né? mede essas duas quantidades para os dois e acaba estimando a massa do Sol, porque é óbvio que a gente não tem como medir diretamente a massa do Sol como a gente faz com outras medidas, né? colocar é, digamos, numa, num dispositivo mecânico Como uma balança Para medir a massa do Sol Então a gente tem que medir indiretamente Bom Por que, que, essa, que essa equação de Kepler é tão útil? Porque olha só Vou escrever a equação de Kepler para Júpiter tá? Eu deveria usar o, o símbolo de cada planeta Mas eu não me lembro né? O símbolo de todos Então eu vou botar a letra eu Vou escrever para Júpiter 4 tá? ao quadrado sobre gm massa do sol vezes a distância júpiter sol ao cubo vou escrever a mesma coisa para a terra os que eu me lembro eu boto o símbolo aqui tem um quadrado gm distância da terra ao sol ao cubo Olha, se eu divido uma equação pela outra, como o Sol que aparece nas duas, a massa do Sol cancela. E vem aquela situação que eu falei na, na primeira aula de gravitação. Embora eu não saiba quem é essa constante, ou mesmo que eu não saiba a massa do Sol, eu consigo comparar essas medidas para dois planetas diferentes. Claro, como eles estão orbitando em torno da mesma estrela, um próximo, um mais distante, essa constante é a mesma para os dois. Então, por exemplo, nesse caso, digamos que eu consiga medir o período de Júpiter, o período da Terra, o ano da Terra, o ano de Júpiter, certo? Se eu sei a distância da Terra ao Sol, então, imediatamente, eu conseguiria calcular... A distância de Júpiter ao Sol como aqui, quais são as unidades que estão embutidas nessa equação como eu estou dividindo período por período distância por distância eu poderia botar esse período em dias aqui em dias aqui ia dar, sei lá, metro metro, não interessa a unidade que eu use, desde que eu use a mesma para período e a mesma para as distâncias quer dizer, vai me dar um resultado que é uma proporção entre isso e isso, certo? Então, é a equação, primeiro a gente descobriu o que é aquela constante na equação de Kepler, né? É a massa do corpo central que está produzindo o movimento, né? Aqui seria, então, mais correto botar período do planeta, raio ou distância do planeta até a estrela. Então, olha, aqui tem coisa do planeta, aqui coisa da estrela, aqui coisa do planeta e da estrela. Isso não se aplica só para planeta e estrela, né? Se aplica, então, para um corpo central e um corpo em órbita desse corpo central. Ah, então, tem outro, outros usos importantes né, dessa, dessa equação. Suponha que eu quisesse colocar em órbita da Terra um satélite a uma certa distância distância essa que fizesse com que ele desse uma volta né? esse t aqui é de terra e aqui é o período orbital distância essa que fizesse com que ele desse uma volta a cada 10 horas qual seria essa distância então lei de kepler t ao quadrado é igual a 4 pi ao quadrado sobre g m massa da terra vezes a distância ao cubo. Então, distância ao cubo é igual a g massa da terra período orbital ao quadrado dividido por 4 pi ao quadrado. Então, a gente tem 6.67 10 na -11 Massa da Terra, 6.4, 10 na 24. 10 horas, 1 hora, 3.600 segundos. 10 horas, 36.000 segundos. Né? 36 mil segundos ao quadrado. Tudo isso multiplicado. Dividido por 4π ao quadrado. 1,38. 10 na 22 metros. Ao cubo né então d é a raiz cúbica disso 24 10 na 6 a, a, aproximando né 24 10 na 6 metros olha como o raio da terra essa é minha esse meu desenho tá fora de escala né mas como o raio da terra é 6, 10 na 6 metros. R mais H seria D. Então, o meu R é a distância total do centro até lá, menos o raio da Terra. Quero saber qual é a altura que ele estaria da superfície, né? Menos, é, desculpa, H, D menos o R. Então... 24, 10 na 6, menos 6, 10 na 6, 18, 10 na 6. Então, a situação seria assim. Vou tentar desenhar a escala. Isso aqui é 6, ele estaria em 18, ou seja, 3 vezes isso. E o total aqui 24. Então, seria mais ou menos essa escala, essa distância... Eu teria que colocar um satélite para que ele fizesse uma órbita a cada 10 horas. E se eu botasse... Bom, se eu afasto mais ele... O período orbital vai ser maior ou menor? Olha, vamos raciocinar. Se ele está mais longe, o campo gravitacional da Terra está mais fraco. Então... Em comparação com esse que está aqui, ele pode andar mais devagar para que haja equilíbrio entre a força centrípeta e a força gravitacional. Então o período dele vai ser maior que 10 horas. Se eu boto ele ao dobro da distância, o período cai a metade? Não. Porque a proporção aqui não é nada linear. Né? A gente poderia dizer que o período é proporcional à distância na três meses certo? Então a gente teria que equacionar de novo, né? como eu tinha feito aqui. A gente poderia fazer isso com a nova distância e com a distância que a gente conhece. Né? Mas então o importante é que se eu, se eu tenho uma posição onde eu quero colocar um certo satélite, eu gostaria de botar um satélite a essa distância. Eu tenho que calcular qual é o período orbital dele aqui e tenho que a partir disso como a gente fez calcular qual seria a velocidade que ele deveria ter aqui porque se eu não coloco ele exatamente na velocidade que ele precisa ter se eu ponho pouca velocidade ele vai acabar caindo se eu ponho muita velocidade ele pode ir embora então eu tenho que sintonizar exatamente qual será a velocidade dele para que ele cumpra a lei de Kepler nota que quando a gente escreveu a velocidade circular nesse caso né? a gente só expressou de maneira, de outra maneira a lei de Kepler então essa velocidade circular está dizendo a mesma coisa que a lei de Kepler em termos da velocidade e não do período orbital então se eu vou colocar um satélite em uma certa órbita eu tenho que largar ele exatamente com a velocidade certa para que ele faça essa órbita de modo que a força gravitacional equilibre a força centrípeta, né? Vou desenhar aqui, mas é uma força fictícia. Equilibre a força centrípeta e ele continue sempre em órbita. Se eu quiser botar ele mais baixo, numa órbita mais baixa, a velocidade dele tem que crescer muito. Por quê? Porque crescendo a velocidade, cresce a força centrípeta. E a força centrípeta tem que crescer porque a atração gravitacional que ele está sofrendo também cresce. Então, na medida que eu vou mudando a distância, vai crescendo o período orbital de acordo com essa potência. Tá? Mas o entendimento básico é dessa forma que a, gente, que a gente colocou aqui. né? Eu sabendo a distância, eu sei o período. Eu sabendo o período, eu sei a distância. E hoje, por exemplo, se eu tenho um satélite artificial em órbita que eu consigo medir com bastante precisão a distância dele e a órbita dele, o período orbital dele, eu consigo medir a massa da Terra com também bastante precisão. E como a massa da Terra não é homogênea, estou falando de outros efeitos agora, né? como a massa da Terra não é homogênea, na medida que os satélites vão andando em órbita, às vezes eles vão diminuindo um pouco a órbita, às vezes aumentando, porque ele está sujeito a um campo gravitacional da Terra, que não é uma esfera perfeita. Então esse campo gravitacional vai ser um pouco distorcido pela presença de oceano, pela presença de montanhas e assim por diante, e vai acabar afetando a, o movimento dos corpos que estão orbitando em torno da Terra. Tá bem? Eu acho que tinha faltado assim, fazer esse comentário geral então sobre, sobre as leis de Kepler e de Newton. Né? Tá bom.